Surpesar. Não avisei, mas falei, pronto Vou entrar aqui, vou ver quem chega Porque me vieram muitas inspirações Eu falei, aí eu começo a gravar vídeo E aí nos vídeos, eu falei, você quer saber, eu vou fazer tudo ao vivo mesmo Aí o pessoal vai entrando, mas se não entrar, não tem problema eu coloco a finalidade do que me veio de inspiração para colocar aqui para vocês, no fundo do meu coração. Terminei de fazer um atendimento. E, gente, são muitas etapas que todos nós estamos vivendo. E, e a ideia aqui é ir cada vez mais longe. Cada vez mais longe, sem parar. Mas não mais longe com isso aqui. E nem só com isso aqui com tudo que nós somos, de uma forma inteira. Tati, meu amor, obrigada por estar aqui. Uh, vou abrir para qualquer pergunta que vocês queiram, tá? Primeiramente, vou só fazer de praxe a ancoragem, mas que na verdade a gente já está ancorado aqui, mas é gostoso colocar e a gente poder ter essa oportunidade. Oi, Yuda, tudo bem, meu amor? Ó, oh. Deixa eu só fazer a coragem para a gente sentir, para vocês sentirem. Porque cada um está num lugar. Então, eu gosto de respeitar bastante. Deixa eu pôr aqui para não ficar batendo no microfone. Hoje a câmera não está virada. Meu computador está funcionando. Amanda, beijo para todos vocês. Vamos lá. Só fechem os olhos né, nesse momento. Se permita-se fechar os olhos nesse momento nesse instante se prendendo a nada só estando com você eu gostaria que vocês sentissem essa energia de tudo que somos mas lá de cima do nosso corpo de luz de uma esfera porque nós estamos ali também, nós vivemos ali. Então, sinto, porque hoje não apenas com Sananda, com Maria, com toda a hierarquia de luz, mas eu, como Marise, integrada nesse corpo ático, dessa grande virada restaurada nesse corpo físico. Estou enviando para vocês a ancoragem de amor de tudo que vocês são. Esse amor não tem restrições. Esse amor, ele só se expande. Ele não te diminui em nenhum momento. Ele faz você se sentir especial de todas as maneiras porque você o é. Ele faz você se sentir importante. Mas ele não exclui ninguém. Porque ele escolhe amar. Ele escolhe entender. Ele escolhe acolher. Nesse lugar os pesos acabam. Nesse lugar você é só luz, mas não só saber, não só com as palavras, você é a luz inteira, inteira. Nesse lugar você se emociona de verdade, sem precisar falar um pouco, sendo apenas a luz, sendo um foco radiante, onde quer que passe Iluminando a terra, iluminando todos os cantos, seja as calçadas ou os transportes que vocês usam para se locomover, seja suas roupas, seja sua cama. Quando você vai arrumar e você abençoa, e essa bênção interpenetra os tecidos, o seu precioso lençol, os fios, a linha e tudo está ali. E abençoa o seu travesseiro, abençoa suas almofadas, abençoa o seu chão, seu teto, suas paredes, abençoa sua comida, seus objetos, abençoa. Tudo vira uma verdadeira bênção porque você é dentro desse amor do corpo átmico. Nada mais pesa. Porque você é 100% amor. Você se entrega. Você não tenta ser, você é. Simplesmente você é. Vendo a peculiaridade do brilho. Em cada ser humano vendo histórias, mas o um amor, todo o resto de antes, que de uma certa forma insistia existir em você, cai por terra, porque esse é o lugar de vocês, no um amor absoluto. Dizer sim para estar em pé. Sintam estes eixos de luzes chegando e as codificações. Não segurem mais suas radiações. expandam, Respirem forte três vezes. Deixa entrar. Deixa entrar. Deixa entrar. Deixa entrar. Só assim. começar a conversar. Obrigada a todos vocês que estão aqui. É, hoje eu fiz mais uma integração. Na verdade, eu venho fazendo uma integração já nas últimas três, quatro semanas. É, e eu já estou há três, quatro semanas agradecendo muito. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, muito feliz e emocionada. Como é bom voltar para casa. Como é bom não resistir mais a nada. Como é bom escolher de forma inteira ser as palavras eu sou. A palavra vai criando um funil de ideias, modulando suas micro macro células Depois, essas reações químicas vão criando fusões muito explosivas, expurgando daquilo que é contrário ao que você sustentou por muito tempo. E tudo aquilo que a gente chamava de carga intensa. Nada mais era do que essas modulações Que nós soltávamos Que a gente estava tirando E soltávamos para a atmosfera E para o nosso corpo E não é que Acordar é difícil dói, Ou que Algum amigo Algum parente Alguma situação é intragável para você Porque não existe um problema Fora seu ponto de vista. Porque quando você está com o seu ponto de vista alinhado de uma forma muito além do saber, eu estou pedindo para vocês saírem do saber, saiam da racionalidade, saiam do saber, sintam cada palavra que está sendo dita, que sintam, só sintam é lá dentro sem desculpas é se colocando no sol é se iluminando e todos os dias não deixando essa vibração cair porque só você é responsável não há dificuldades não há dificuldades não entrem nessa história que aí é comum deixá-los cair aí é comum eu fico assim não é comum você pode se alinhar o tempo inteiro E quando vem a combustão de fixação eu estou preparada para vocês. Eu estou preparada para oferecer em integridade tudo aquilo que a gente já leu. Muito mais virá, lógico, eu só estou começando. Mas o que eu estou falando não é raso, não é muito mais que inteiro, pleno ou do que palavras bonitas que encantam os erros. Vem do coração. Então todos esses sentimentos que estão vindo à tona agora em vocês, não importa, não julgue nenhum se coloque nem para baixo, nem para cima, nem para o lado, nem, nem para o lado direito, nem para esquerda, se abraça, a constatação da veracidade do que estava dentro, vai fazer com que vocês acordem, e são camadas fim não tem sejam honestos em se expressar sejam honestos com a sua peculiaridade de ser caminhe na vida não escolhendo mais se preocupar que não serve de nada. Mas caminha na certeza que essa matriz nunca mais vai te cumprir. Ela até tenta te pregar uma peça. Mas você olha e entende a vida é minha. E sou eu quem vou conduzir. Eu aceito o que está acontecendo. Mas eu encontro uma solução. Dia após dia. Inteiro. A prática vai fazer com que vocês estejam inteiros. Reformulando em múltiplas camadas. E todo dia você vai descobrir uma coisa nova. Claro. Nós somos muito especiais. Mas chega um momento que a limpeza no seu sistema nervoso, seu sistema parasimpático, enfim, todas as suas conexões, ela é minuciosa. Então vocês precisam deixar isso acontecer e não julgar o acontecimento como se fosse algo um errado. E quando dá aquela virada é impossível não amar, mas não é aquele amor repentino que vem e passa. Ele fica enraizado. Ele é a sua verdade, onde você assume o controle do que estava no inconsciente e do que estava no seu subconsciente. além de de você saber a sua origem estelar suas origens estelares a mistura genética desse corpo de entender rapidamente como ele funciona sem mistério sem grandes mistérios sem ao menos pegar num livro porque você é acessa da fonte e você vai lá. E você entende que tudo só é real daquilo que você acredita e queria. Então nada é temeroso. Você muda totalmente seu discurso para com a boa vida. E de novo você não vai precisar falar um pio. E eu só estou aqui falando porque eu sei que vocês estão buscando. Eu sei que vocês querem mais. E eu estou aqui para afirmar que se vocês praticarem, vocês terão mais. Porque eu estou vendo todos vocês estudando, praticando, trabalhando e reconstruindo seus corpos astrais Reconstrução saindo de escombros, tampando feridas, retirando chips, implantes, miasmas, todos, eu também. Chega uma hora que não tem mais, chega, mas só para de ter, quando nós também paramos de recriar estas situações. Eu queria compartilhar essa interesa com vocês Em contato Eu estava uma época trabalhando no meu corpo mental Eu passei pelo corpo emocional Como eu falei para vocês E aí eu comecei a trabalhar muito A energia de receber as informações Do meu corpo físico E, e já vibrando tá, nos, nos meus corpos sutis muito forte, muito forte. Vivi muito tempo no meu causal, no meu corpo causal, limpando memórias, levando perdão. Senti muitos dados do meu eu superior, mental, do meu mental superior. Fiquei muitos meses no meu corpo múdico. E quando eu alcancei o ato, que foi hoje de madrugada. Eu vi que eu era todos eles. E eu me vi numa linha do tempo. Desde um ato. Até agora. E olhando desse jeito. Eu já tinha muito amor por vocês. Mas agora. Agora. Eu faço qualquer coisa por vocês. É amor de mãe. É amor de irmã. É amor da família estelar. Ai, é esse amor que eles têm por nós. E eu vou fazer de tudo. Sempre com defesa, amor. Respeitando o que vocês escolhem. Para mostrar um caminho. Eu vou me encolher em racionalidades, até estapafúdias, para ver se alguém vai me entender. Porque alguém um dia fez isso por mim. E eu também vou fazer isso por vocês. Muito obrigada. Por vocês. Eu cheguei há etapa. Antes eu achei que eu tinha cheiro. Não chega nem perto, eu nunca chega nem perto, onde vai parar tudo isso? E tem vocês, ali brilhando, todos vocês têm esse lugar lá, pulsando, enviando informações. E eu prometo que eu vou ensinar, vou ensinar. Fazer vocês lembrarem, se vocês escolherem, escolha aqui no canal, seja de outras maneiras, tanto faz. Eu vou estar aqui na medida do que vocês precisam, porque não tem limite nesse lugar, só recebo, tá? Agora eu quero ver vocês aqui e me perguntem, uh. ai, Ai, nem quero descer, vou ficar nessa. <risos> Roberta, meu amor, te amo, Luci. Karina, Marlene, meu Deus, que emoção. Tô muito emocionada. Fui, fui almoçar aqui na frente, cheguei tarde. Eu fui fazer uma visita pra minha mãe, né, que tava internada, e aí os médicos deram alta pra ela. Assim, Graças a Deus, tá, e eu olhava para aquelas pessoas na clínica, assim, elas estão em recuperação seríssima, cada uma com histórias fortes. Mas eu não conseguia ver essa história. Eu queria abraçar todas elas. Havia tanto amor, tanto sorriso, eu não importava os interesses por trás daquilo. Que tinha umas que me acharam muito e gostavam de mocinhas. Né? Eu só queria amar elas. E que tinha, sem sair gritando, Não é meu jeito, né? Ai, caramba, como eu amo essas mulheres. Minha mãe também ali aquela situação tão doce, tão. Aí eu vim almoçar, fiquei chorando de emoção, comendo, agradecendo a comida, olhando a beleza das pessoas, porque sentou acho que todos os garçons do lugar para comer, que era a hora de encerrar, né? Tava vendo o estilo, o jeitinho, o cabelinho de cada um. Tinha uma moça tão fofa com o cabelinho assim, tigelinho, eu falei, que linda! Tinha uma outra também fazendo um estilo, sabe? Tudo era importante, porque tudo que era importante para eles era importante para mim naquele momento. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Ei, Vinha, você está em átima. Você está em Atma. Você está recebendo mensagens de outras Amém. localidades universais fora desse universo também. é muito mais virar agora eu vou ler eu entro no fluxo aqui o vasco, meu amor quanta clareza, irmã amada te amo eu te amo, eu sempre pedi a verdade a tarde sentindo aos prantos de tanto amor eu te amo tanto, Tati, tanto que essas lágrimas tirem tudo que não te serve, deixa a Mestra vir, deixa, você precisa abraçar esse país, com o seu discernimento, a sua lucidez, você veio para isso, Aí eu te escolho um tesourão para cortar esse véu. Uh! Adoro! Você sabe que essa coisa da tesoura funciona de visualizar? Tudo que a gente visualiza se torna real. A mente não sabe o que é. é historinha nossa, né? Achar que não é real. Podem fazer perguntas. Eu tô aberta para o que vocês precisarem. Tô aqui. Aproveitem. Eu vou fazer essas lives de supetão aqui, que é gostoso assim, né? Vixe, se eu me programar, ia... eu não, vamos assim, entre o fluxo e tudo dá certo. Sem estar de ponta cabeça. <risos> a Tati, escolhemos a energia do amor, está bombando, ela está. E cada um vai receber da sua maneira de como expressar. Essa é a salada boa que a gente ama. Muito obrigada, eu que agradeço. Te amo, Ana Paula. Ana Tibal, só merecimento, amor de verdade. O Januário, Garcia, gratidão de Itumbiara, Goiás. Ei, que delícia, nossa, eu já fui para aí. Muito gostoso. Natalina, Marise, que honra estar neste agora e ter você neste meu agora. É possível, eu sinto que é olhar com amor, que lindo. Quando a gente passa o processo, é, a, as primeiras coisas que vem é você se deparar com um, um ai, não chega logo, ai, vou desistir. Acho que todo mundo né, já passou por isso. Acho que até na outra live eu devo ter falado por alto sobre isso. É, Lembrem de uma coisa, é só um registro de falando, mas não quer dizer que isso seja você. É aquele nosso lado, Vai, vou brincar, o nosso lado mimado que quer logo as coisas, tem que ser do meu jeito. É, não, é só um registro, deixa sair. Não tem como você desistir de um algo dessa proporção, todos vocês escolheram. E se você insistir, não, não tem retorno mesmo, de jeito nenhum, gente. Vocês vão chegar, vocês vão ficar num nível tão amaciado, tão livre do que o outro. Vocês vão sair de todas as prisões, de qualquer coisa, de tudo, assim. Não importa o que esteja acontecendo no, no teu externo, sabe? Você vai estar totalmente livre para começar a fluir nessa luz. Aí a luz estoura, mas o quanto que você... Ainda se coloca em aprisionamentos. Ou se vai agradar ou não vai agradar em determinada situação, né? É, enfim, N situações. Ou ficar esperando o um elogio de alguém. Né? Ou achar qualquer coisa. Ou ficar por trás pensando mil coisas e não observar. E, e, e não fazer o alinhamento. Tudo isso encolhe a tua luz. Porque você está gerando uma luz contrária a essa força estrondosa, amorosa, né? Então, por isso que as pessoas não experimentam o um amor 100%, né? da ponta do pé e sentindo uh, todo o cumprimento da consciência do ser. Eu falo cumprimento só para a gente ter uma brincadeira de racionalidade, porque aí dá aquela virada de chave. É, por conta é, da, das frequências que andam emitindo, consciente ou inconscientemente. É, porque dá para a gente agora acessar o um inconsciente gosto de repetir bastante é, a Cláudia Diniz. A gente passa a achar todo mundo lindo, né? <risos> Bonitinha, linda. Sabe o que, que é? é? Você vê a beleza da criação, mas não num, num momento só que a gente faz um ritual, por exemplo, e aí sai encantado, como a consagração da ayahuasca, ou como... É uma sintonização que a gente faça assim, que dá aquela paz gostosa, assim, não é ainda isso. Não, não é um momento né, de você estar... A paixão não chega nem perto dessa sensação. Porque quando a gente tá no começo do despertar, a gente tem momentos de estar apaixonado. E aí, por isso, dessa frenesi de estudo e de fazer acontecer, e, né? É, isso é estar apaixonado. Mas quando você se integra no amor, você vê a, a beleza do espírito, a verdade do espírito. É, você entende o que é importante para cada um, um profundo respeito. Você realmente escuta todos, sem assim, o eco de distorção, porque ele, aquele eco de distorção antes que te ele não te limpa mais É nessa profundidade né? Assim no, no meu caso né? Mas cada um tem O, o seu caso Mas É mais fundo ainda Clau. É, é lá no É muito É muito Que o seu A sua chamatrina, o seu chakra Ele abre assim ó. E ele não fecha nunca mais e aí, você só irradia essa beleza para todas as outras pessoas. Então, não é uma questão de estar apaixonado, é uma questão de fazer qualquer coisa para tirar um sorriso e dar um colo para aquela pessoa. É muito lindo. E de uma forma sincera, aquilo não te pesa de jeito nenhum porque você sabe se preservar, você não se confunde mais com aqueles outros lugares, porque você não foge mais de quem você é, quando você ama nessa proporção, fora é porque você também está fazendo isso dentro, é, acho que ficou mais claro agora, mas é, você vê beleza em tudo, é incrível, você tem toda a razão, Ativar, renovar, meditar como Ana Salvador, Eu amei! Eu amei esses nomes. Que gostoso é sentir um pouquinho desse amor. Escolho viver nessa dimensão, Marisa, sua linda. Compartilha no grupo essa frequência que você está ouvindo. ative o um chá. E cadê ela? Está lá. Mas eu vou, eu vou mandar. Vou mandar para vocês. Vou colocar. Como fazemos para resgatar a Cláudia? Rosilda, quanta emoção. A Cláudia, como fazemos para resgatar nossos fractais? Vamos lá. Uh, tem muitos, tem muitas hierarquias que faz uh, ela, eles fazem uh, os resgates, porque são muitos planos uh, realizando esses resgates, seja de fractais, de filamentos, uh, de clones, é muita coisa, gente, mas enfim, vamos parar por aqui. Tá ah, bom, por aqui. <risos> Paramos por aqui. Vocês podem, inicialmente, como ela é a mais famosa, ancorar a Mãe Maria ou a Ordem Santa Esmeralda. Porque ela, junto com um, os outros seres estelares que estão fazendo lindamente esse trabalho, eles vão naturalmente fazer. Só que tem um detalhe. Todos nós que já escolhemos despertar e estamos, de uma certa forma, realizando um treinamento, reflexões, cada um da sua maneira, porque não tem um jeito correto, já está sendo resgatado. Mas é gostoso quando a gente tem a constatação. Né? O que eu sei que eu posso te afirmar é que toda noite, nessa multiplicidade espiritual que nós somos, desses departamentos até a gente se encaixar aqui em terceira dimensão, é, eles têm resgatado Mais de 10, 15 toda noite Para as almas mais antigas Está sendo de 80 a 100 fractais Toda noite né? é, é, A história é, é um pouquinho Maior que isso né? Que são formas de é, Pensamento, criativos né? Então está acontecendo isso Toda noite Então, Mas para que a pessoa tenha um pouquinho Mais de consciência Ela pode realizar uma meditação Simplesmente pedindo, que você faz uma oração, vai sentar. mãe Maria, eu tô aqui e eu gostaria de fazer um resgate consciente. De um fractal ou mais, caso eu tenha possibilidade de visualização. Se eu não tiver, eu me faça até ao menos sentir um pouquinho a energia, que eu me sutilize, que agora fica quietinho.